Esses atletas mais jovens não precisaram lutar tanto para ter o que eles têm hoje, né? Antes o Hugo, o César, a Juliana, eles não tinham estrutura nenhuma de treinamento, né? Eles não tinham apoio nenhum, patrocínio nenhum, não existia Bolsa Atleta e mesmo assim eles conseguiram, né, com muito êxito com muito treino, muito esforço, é chegar numa Olimpíada. Hoje os atletas têm uma estrutura muito melhor de treinamento, hoje os atletas têm uma Bolsa Atleta, hoje os atletas têm um apoio da Confederação, a maioria deles. Nós temos que ter um preparador físico específico para os saltos, como nós tivemos durante quatro meses que ajudou, onde eu falava que os meninos e as meninas estavam voando, saltando. Nós precisamos de um fisioterapeuta que eu tenho no clube. Eu não tenho um preparador físico específico no clube. Não tenho um preparador físico específico da equipe de salto. Eu não tenho uma maçoterapeuta específico. Eu vou tentar mudar uma situação para melhorar uma equipe de trabalho. O que, que eu vi que deu certo durante quatro meses, eu vou tentar fazer que isso aconteça durante esses quatro anos. Eu escolhi aqui Athens porque a estrutura daqui é muito boa. Né? A estrutura ela é perfeita para treinamento, aqui é na piscina que está aqui do lado, desse outro lado tem a parte física, a parte da estrutura que, ela, que eu consigo fazer, eu acabo o treino ali e vem direto pra cá malhar. Além disso, aqui embaixo, na, nessa lateral aqui, fica a parte da fisioterapia, aqui embaixo. E ali, ali do outro lado, fica o quarto da equipe, que tem, tem frutas, cereal, shake, shake whey protein depois do treino. Então nesse raio aqui, sem contar que andando um pouquinho mais aqui, 5 minutos, nós temos o refeitório da Universidade. Então nesse raio aqui eu tenho praticamente tudo. Esse é o um grande diferencial. Aqui é um local com um uma piscina que, de nível, uma das melhores do mundo. Piscina é coberta, isso facilita também a diferença no Brasil. A gente tem só uma piscina coberta, na né, perianual. E aqui é bom porque eu posso treinar às 6 horas da manhã, eu posso treinar às 10 horas da noite. O clima é ir, sempre controlado, então eu consigo ter mais frequência no meu treino. Essa piscina também tem um sistema de, de segurança, que é a bolha. Ela é um sistema que tem dois um gigantes compressores ali atrás. E aí o treinador aciona, aí sai uma bolha do chãozinho que é um pontinho, ela serve como um colchão para amortecer a queda. Então o gente está com medo, vai fazer um salto novo por um acaso ele errar, de de gente de barriga, não tanto. Ela absorve um pouco e paga. Os trampolins é um material, muito, muito, caro. O material é muito caro. E aqui, anualmente, tem uma troca. Todo ano, nas férias dos alunos aqui da Universidade, o pessoal dá uma reforma, faz alguma coisa aqui. E é muito comum ver até o um pessoal marcando com um X esses quadradinhos aqui do chão, alguns tem algum pequeno detalhe, aí vai um por um, tira, coloca, pra quem trabalha com muitos detalhes, como é o nosso esporte de rendimento, isso aí faz a diferença, porque às vezes você vai treinar numa piscina, ela baixou demais, não pode. Ou... Não sei, a piscina esfriou demais, está é muito frio, aí tem que fazer um treino reduzido, tem que ficar adaptando o treino. Aqui não precisa, planejou o papel, compre aqui porque vai estar assim. E nós aqui temos muito mais resultados do que os de muitos atletas e técnicos lá fora que têm todas as condições de primeiro mundo para trabalhar que nós não temos e nossos atletas vão lá e ganham deles.